Aqui é o Pedro e você mais um vídeo E eu tô aqui com o Romeu, você apresenta aí Romeu? bem? meu nome é E eu tô aqui com o papai do Pedro e do Romeu Tudo bom, é só Guilherme E a gente vai fazer hoje uma... Experimento social! Um experimento social no café da manhã Que é Sim, uma eu... vitamina de... Chocokin! <risos> Desculpem porque eu ainda não tomei café Então tá, eu vou ajudar vocês, tá? Aqui ó... A gente vai botar quatro colheres dela. Vai, Direitinho. Agora vem, Romeu, sua vez. E galera, não se esqueçam de deixar, o like se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir a gente no Instagram e ativar a notificação de novo. Agora, vamos mexer bem o leite pra poder... E até o cheiro bom. Ok. E agora a banana. Agora a banana? São quantas bananas? São três bananas. Então, tá uma bom. banana em Não, não, não. Aqui. Uma banana para cada um. Isso. Uma banana para cada Ó. um. Uma banana para a tá bom? Uma banana para cada um. Tá aqui na minha mão. Está. É. Leu, colocamos. Agora a gente vai colocar o... Primeiro leite. Meu leite, vai. Right. Descondeu aí, hein? E agora Chocoky Agora Chocoky São Eu... Tem quantos? Triste, um dia tá cheirinho de vitamina Vai. Nós vamos agora botar aqui para bater nossa nossa vitamina E galera, fizemos a nossa vitamina Vamos lá, quero ver que bem, não tô café da manhã ainda, tá na hora então Muito bom! Vai é pra se babar, hein? Adorei! Inscreva-se <risos> no canal! Deixa o like, se inscreve no canal! ative o sininho Sim. pra não perder nenhum vídeo novo! E segue a gente -se nas, nas redes sociais e no Instagram!